Olá a todos, como diria um professor de grande importância é, Estamos aqui para falar do reparo da caixa de direção elétrica Dos veículos da Honda New Civic A partir de 2010 até finalzinho de 2012 Eu digo isso a questão do ano, por quê? Porque de 2012 em diante Continua sendo elétrica Honda New Civic Certo? Porém muda aqui a configuração Ou modelo de Sistema elétrico Muda um pouquinho A parte eletrônica principalmente por quê? Porque o motor elétrico Ele recebe Um, um outro sistema De chicote Certo? Aqui está o chicote Conectado ainda nessa caixa que a gente vai desmontar e, e o conector aqui, ele não mais é interno Assim como está aqui é Conectado ao motor elétrico Ele é conectado com um conector Semelhante a esse Ao invés de ser interno Tá certo? Então até 2012 Tem essa característica de sistema E são os que mais dão problema aqui Onde a gente vai demonstrar na montagem No decorrer da desmontagem Perdão No decorrer da desmontagem A gente vai falar aqui Acerca dos defeitos Que ocorrem nessa caixa de direção Tá certo? Que, é, que são os mais comuns De barulho Batida dos dois lados Lado carona Lado motorista e folga Folga aqui no que diz respeito à manobra aqui, o movimento. Pode ser da do rolamento, da cremaleira e sem fim, ou de todos juntos, com desgaste. Tá certo? Então é a desmontagem que a gente vai estar passando para você aqui alguns detalhes, algumas dicas de como proceder com uma desmontagem correta. Tá certo? E segura. Pra quê? Pra não estragar componentes importantes aqui do sistema elétrico eletrônico. Tá bom? Então acompanha a gente aí, certo? Com muita atenção naquilo que a gente for falar é, de forma bem tranquila e pausada aqui para você prestar atenção. Se você quiser acelerar aí, aqui no YouTube, ou seja, a plataforma que você tiver nos assistindo você sempre tem aí um algum acelerador deve estar em algum canto aqui na margem aí do vídeo da sua tela então se você quiser acelerar nos momentos em que a gente estiver nessa nesse momento de aplicar as ferramentas tá você fica à vontade mas eu recomendo que você siga natural normal para você acompanhar item por item detalhe por detalhes vamos começar mas antes, eu não posso deixar de falar para você quem somos. Eu sou Alexandre Silva, proprietário aqui da, da, da oficina de reparos, né, de direção hidráulica, elétrica hidráulica e elétrica. Pelo menos de respeito aqui a parte mecânica e troca de peças, tá bom? Então a gente, a gente prepara aqui, repara, não somente caixas, mas assim como bombas, mangueiras, né... A gente faz adaptações, instalações, correto? E a gente tem graças a Deus uma gama de diversos tipos de serviços aqui em nossa oficina. Estamos aqui na cidade de Volta Redonda, tá certo? Estado interior do Estado do Rio de Janeiro, prontos para servir a todos que vêm a nós com seu carro ou manda algum tipo de peça como essa. Essa aqui propriamente veio de Minas Gerais. É, eu não me recordo bem da cidade no momento Mas ela veio de Minas Gerais Assim como vem de Goiânia Já veio outras de Minas, de São Paulo Rio de Janeiro, que é a parte aqui mais metropolitana Como Niterói, certo? Baixada, né? Baixada Fluminense E assim a gente tem recebido aqui Graças a Deus, muito serviço Para poder ser aplicado Serviço esse, que eu quero já, desde já te falar Que a gente cobra hoje No dia de hoje, ano, é, mês de maio do ano 2022, a gente cobra hoje esse serviço R$ 1.350, o serviço sobre a peça, que seria aqui a retífica da, da, da cremaleira, é, embuchamento, certo, aqui sempre do lado do carona e troca de rolamento embuchamento também do lado esquerdo da caixa de direção, tá bom? Então a gente vai seguindo aqui com, o nosso, com a nossa aplicação. E eu quero te falar também um pouco mais também aqui é, Sobre os problemas Que a gente já disse Que o principal deles é barulho Barulho incomoda muito, gente E o carro que é um Honda 2010, 2011, 2012 e assim por diante Até os outros, quando está em bom estado É um carro digno de aceitação, correto? Ele tem o seu valor é um carro japonês, maravilhoso, produzido no Brasil, mas que não está preparado para as estradas do nosso país. É um carro com tecnologia japonesa, com estruturas também que seguem a mesma linha, que quando chega nas nossas, nas nossas estradas, enfrenta aí esses problemas que chega a, ao custo de ter que fazer manutenção com esse valor. Mas tem gente... Tem algumas pessoas que ainda no, no estado de São Paulo estão tentando fazer esse serviço e cobram bem mais ali por esse serviço. E eu quero dizer para você que há solução. Tá? A solução, você vai ver que no decorrer dessa sequência de vídeos, a gente vai estar falando aqui, é, a partir dessa desmontagem, o como proceder item por item. A Mas hoje vamos até aqui apenas a desmontagem dessa caixa. Tá certo? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Agora aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem uns links. Alguns links que você deve ali explorar. Clicar neles. Abrir o que é proposto ali para você que quer saber mais. Quem sabe você é um cliente, né? uma pessoa que está precisado ou precisando muito. De serviço e não encontra na sua região, na sua cidade, estado. É, é dessa maneira mesmo. Há poucas pessoas que fazem esse tipo de serviço. Ah, mas Alexandre, tem tantos mecânicos por aí? Sim, mas, infelizmente, a cultura de nosso país é a de levar as pessoas à desinformação. Ao invés de procurar informação útil, de valor, é informação segura, as pessoas é, se adequam né, àquilo já que vivem, se acostumam e seguem a partir daí, tá bom? Mas o que acontece? A gente está aqui prontos para poder trazer para você essa informação útil e de valor. Você pode ser essa pessoa, certo? O proprietário de um carro precisado desse tipo de serviço, mas você quem sabe é um mecânico que chegou até nós e a razão desse serviço, desse produto que a gente está oferecendo, é a de informar você mecânico, trazer aí quem sabe uma segunda ou quem sabe a primeira qualificação, uma coisa que te dá um pouco mais de retorno, coloca uma grana legal no seu bolso, daí as, algumas imagens que você pode ter visto aí da gente sacudida aqui um maço de dinheiro, mas é para poder o quê? te estimular a fim de que é possível você aprender de maneira online, 100% online, da onde você quiser, da sua casa, da sua oficina, da rua, de dentro do seu carro, basta ter uma internet legal, uma internet joia, que você vai conseguir absorver as informações que a gente vai estar passando aqui. E não somente isso, a gente vai ter aqui alguns arquivos com informações de medida, endereços de pessoas, né, no caso aqui, é, é, é, torneiros, é, medida de embuchamento, retífica dessa cremaleira, tudo isso vai estar armazenado aqui nesse conteúdo desse vídeo. Basta que você clique neste link que está proposto abaixo, tá bom? Então, a partir disso, a gente segue agora para a desmontagem da caixa de direção Showa que equipa aí os veículos da Honda New Civic 2010 em diante, tá joia? Vamos para o vídeo?